Elendil nasceu em Númenor, em 3.119 da Segunda Era. Ele era filho de Amandil, o último senhor de Andúni, cidade e porto na costa oeste de Númenor, e líder dos fiéis. Elendil era o pai de Zildur e Anarion um dos sobreviventes da queda de Númenor e o fundador e primeiro alto-rei dos Dúnedain na Terra-média. Ele também era conhecido como O Alto, sendo o mais alto dos homens que escaparam da queda de Númenor, tendo quase 2,5 rangar de altura, que é a medida Númenoriana, o que daria mais ou menos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 Só clicar no primeiro link na descrição. Elendil era da linhagem de Eurostar Miniatur, irmão mortal de Elrond, e o primeiro rei de Númenor, embora não fosse da casa governante a qual pertencia a coroa e o trono de Númenor. Como seu pai Elendil se opôs às práticas bárbaras do rei Arpharazon e de Sauron seu conselheiro, e seguindo o conselho de seu pai Amandil, que previu a destruição de Númenor, Elendil preparou nove navios e carregou todo o seu povo e posses a bordo deles. Amandil então seguiu as ações de seu ancestral, Earendil, e partiu de Númenor para Valinor, com o intuito de tentar avisar os Valar sobre a loucura de seu rei. Quando a queda catastrófica de Númenor ocorreu em 3.319 da Segunda Era, Elendil e seus filhos Isildor e seus seguidores fugiram para a Terra-média, navegando para o leste nos nove navios. Com eles levaram as Palantiri, as sete pedras videntes, que foram dadas aos senhores de Andúnie pelos elfos de Tolerécia. Levaram também o cetro de Anúminas, o anel de Barahir e a espada Narsil, que Elendil manteve como sua espada e uma muda de Nimloth, a Árvore Branca de Númenor. Os navios separaram-se durante a tumultuada viagem à Terra-média, enquanto Isildur e Anárion desembarcaram nas terras mais ao sul, perto do Refúgio dos Fiéis, em Pelargir. Elendil e seu povo chegaram ao noroeste, em Lindon. Por essa razão foram fundados dois reinos dos Númenorianos no exílio, Arnor ao norte e Gondor ao sul, depois que Elendil finalmente desembarcou na Terra-média, ele proclamou um juramento em Quenya. Seu herdeiro e descendente por 39 gerações, Aragorn II, falou essas palavras novamente quando ele foi coroado como rei Elessar. Significa: do grande mar vinha a Terra-média. Neste lugar habitarei e meus herdeiros, até o fim do mundo. E olha só quem está aparecendo aqui: o Gandalf do like. Então já deixa um joinha aí para o Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior. Elendil fundou a cidade de Anúminas em Arnor. Seu filho Anarion fundou a cidade de Minas Anor em Anórim. E Sildor fundou Minas Ithil em Ithilien. Elendil, no entanto, governou como rei supremo. Em ambos os reinos foram construídas torres para as palantíri, com as quais os senhores mantinham contato. Depois da queda de Númenor, o próprio Sauron desceu ao abismo, mas o seu espírito se levantou e fugiu em um vento sombrio de volta à Terra-média buscando um lar. Então Sauron recuou para sua fortaleza na terra negra de Mordor, e lá planejou uma guerra contra os elfos e os númenóreanos e fez para si uma nova forma. E essa forma era terrível, pois seu semblante belo tinha partido para sempre quando foi lançado no abismo durante a submersão de Númenor. Em 3429 da Segunda era, Sauron saiu com grande força contra o novo reino de Gondor, e tomou Minas Ithil. E Sildor fugiu para o norte até seu pai Elendil, deixando seu irmão Anarion no comando de Gondor. Elendil e Gil-galad, nosso querido Gil-galudão, Alto Rei dos Noldor. Eles reuniram-se em conselho e fizeram aquela liga, que é chamada de Liga da Justiça na Brincadeira, é chamada de A Última Aliança entre Elfos e Homens e marcharam para o leste da Terra-média, juntando uma grande hoste de Elfos e Homens. Disse que Elendil selou a última aliança com um juramento e invocou o nome de Ero, o Uno, para testemunhar. A hoste de Elfos e Homens marcharam para o leste até Imladris, Valfenda, em 3431 da Segunda Era e se detiveram por algum tempo lá. Dizem que essa hoste era a mais bela e a mais esplêndida em armas que qualquer uma surgida desde então na Terra-média, e nenhuma maior que ela tinha sido convocada desde que a hoste dos Valar atacara as Em 3434 da Segunda Era, eles cruzaram as Montanhas Nevoentas e depois foram para o sul juntos. E assim chegaram à final diante da hoste de Sauron, em Dagorlad, a planície da batalha, que está diante do Portão da Terra Negra. A hoste de Gil-galad e Elendil obteve a vitória pois o poderio dos Elfos ainda era grande naqueles dias, e os Númenóreanos eram fortes, altos e terríveis em sua ira. Contra Eglos, a lança de Gil-galad, ninguém podia resistir. A espada de Elendil enchia os orques e homens de medo, pois brilhava com a luz do sol e da lua e seu nome era Narsil. Então Gil-galad e Elendil entraram em Mordor e se postaram em volta da fortaleza de Sauron, e a puseram sob cerco durante sete anos. Ali no vale de Gorgoroth, Anarion, filho de Elendil, foi morto, e muitos outros. Mas enfim, o cerco se tornou tão apertado que o próprio Sauron veio para fora, e em 3441 da Segunda Era, o próprio Sauron lutou com Gil-galad e Elendil, e ambos foram mortos, e a espada de Elendil quebrou debaixo dele quando tombou. Mas Sauron também foi derrubado, e com o um pedaço da lâmina de Narsil preso ao cabo, Isildur cortou o anel regente da mão de Sauron e o tomou para si. Então Sauron foi, por aquele tempo, derrotado, e abandonou seu corpo, e seu espírito fugiu para longe e se escondeu em lugares ermos, e ele não assumiu forma visível de novo por muitos e longos anos. Assim morreu Elendil, com 322 anos, chamado de O Alto, amigo dos elfos, amante das estrelas, o fiel, também chamado em carta por Tolkien de O Belo. Como Elendil foi uma figura heróica nos dias antigos, Isildur construiu um túmulo e um memorial para seu pai, no topo da colina do farol, que foi chamada de Amon Anuar, Monte da Admiração. Sua presença foi considerada grande o suficiente para santificar toda a colina, até mesmo para os Rohirrim, que chamavam de Halifirien, o Monte Sagrado na língua de Rohan. Após a fundação de Rohan, Kyriam, o 12º regente governante de Gondor, moveu os restos mortais de Elendil para os fanos de Minas Tirith. Milênios após a morte de Elendil, Aragorn II, seu herdeiro, invocou o nome de Elendil como um grito de guerra por pelo menos duas vezes durante a Guerra do Anel. Elendil é um nome em Quenya, que significa amante das estrelas. Para os Edain, os homens, tinha a intenção de significar amigo dos Elfos, uma vez que eles geralmente confundiam o elemento El do Quenya tanto para Elfo quanto para Estrela. Ele provavelmente recebeu o nome do seu ancestral Tarelendil, o quarto rei de Númenor. Seu nome também significava a devoção e a amizade dele e de sua família aos Elfos como amigos dos Elfos, preservando as antigas crenças em Ilúvatar e a reverência aos Valar. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito! E além da Loja do Bolseiro, eu também tenho um link da Amazon, onde você encontra os livros do Tolkien e todo tipo de produto. Comprando tanto na Loja do Bolseiro,